O almoço e compra janta, várias neuroses junta. Tô livre sem grilhão e mais de um milhão de perguntas Na frieza da rua, a sabedoria é manta Onde até os amigos mentem e nas suas costas muntas Cadê a sinceridade? Silêncio traz repúdio Cadê aquelas verdades captadas lá no estúdio? Sustenta o peso das palavras sem academia Pois na hora do resumo, muito hot valermia Muitas que discerninam, só sabem dizer que na vida sofre e não tem disciplina, nem todos são ingênuos E o seu sorriso ameno, pelo menos aqui não cura o ódio que se dissemina os falsos eu trouxe um e hoje não vai ter fleite E não pague de raiz que esse monte de ideia verde A minha ideia é preta e se não curtir assente Pois sou igual o pai do Cristo, só que meu taco não é de enfeite Então, cadê a sua letra já que o seu beat de trap é bonito sua voz porque fazer playback ao vivo é esquisito Cê viu que eu também sei fazer esses seus cansado. Imitando esses dolly com dang de uva sou mais avançado Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Mas calma bob e somos crazy na caneta E 13 somos crazy na caneta Até o último uh, grau de uh, areia da pulida Se tornou obsoleto que pra mim é absoluto Hoje carrego um amuleto que me trouxe vários frutos O tempo é contínuo e continuo sempre astuto Sagacidade é saga resumida em um minuto E eu tô de melê nessa porra Sou da gangorra Lá de baixo eu só absorvo o que vem pra trazer honra Pra hora que subir que ultrapasse em todas as honra E o valor é pra quem quer de que todo corre e se transcorra A vida se confunde em meio a tantas Ativas, todos os testes pra romper as frustrações de ser E também ver que não se perde as emoções Pois o dia que perder não haverá reflexões Onde está o ideal em um mundo orbital Em que a lei predominante é o The RIP, ROP Real Enquanto por aqui o pano passa e o cano berra A discórdia é a deixa e a queixa em nossa terra que deslumbrar, te leva pra penumbra Ofuscando a sua luz, para que você não comprar De pouco em pouco vemos que a verdade se vislumbra Expulsando a ilusão mais frequente que deturpa Cadê o conteúdo desses caras, moto 30? Sumiu, só vejo muito viu e pouca letra Mas calma, Bob tese, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tão bonita. Cadê o conteúdo desses caras, moto 30? Sumiu, só vejo muito viu e pouca letra mas calma, Bob 13, somos crazy na caneta Até o último grau de